Motoristas inventaram nova forma de bater a meta do dia de uma forma surpreendentemente inovadora. Quer saber qual é essa forma? Assista esse vídeo até o final, já senta o dedo no botão de like e vem comigo! Ó, oh, lá pra Gleba, quer ver? Não uh, pode direcionar, não. não oh, ó, isso é aqui é direcionamento ver. não, aí é que tá mandando em. Eu achei que ia chamar, velho. Caralho, mano. Olha ah, que massa, mano. Por isso que eu falo pra você, é melhor que. Ô, ô, ô, ô, não ô, ô, ô, ô, ô, ô, E não. perdeu os dois reais Não, não tem que tomar, velho Pelo amor de Deus, 12 reais, fi. Aí ó, quem ganha é 12 real? assim é que ele não tá falando, nada. dá. Tá de é. Vai, tio. Vai, tio. Vai, tio. Vai, Vai, não, Vai, tio. ele não, não. não. Ele não tinha ligado não, ainda, posso, não? Você gosta tá feio mesmo. Ai, minha. Mim, ai mano, só ouro. A 99 vai tocar. Não, a 99 toca. O meu é mó bom, velho. Que que é isso, Se velho? E toca, eu vou levar. Que que é isso, velho? Quanto tempo vai demorar a pizza? <risos> meu é. pra tocar, tipo... oh, nunca vai tocar sem assim, pizza! Eu, eu, eu tô filmando! Eu tô filmando, mano! Filmei, é, tocar, de pra eu vou pegar o dinheiro! Fala a bosta da Ruba! Já tem... vou fazer a da pizza já ali, Eu acho ó, que eu vou ganhar isso. Ó, de... mas é tocar é. junto, tipo o cara. E aí, o que, que você achou dessa ideia? Bacana? Zoada? Mande aqui nos comentários abaixo que eu quero ouvir a sua opinião. E não deixe de compartilhar com seus amigos para ver, quem sabe não dá certo aí junto a um grupo de amigo aí e faz essas apostas aí para levantar uma graninha. <risos> Bom, esse é o vídeo de hoje, eu só queria mostrar esse negócio que eu recebi, eu achei super interessante, super engraçado infelizmente essa situação que muitos motoristas estão passando hoje em dia, infelizmente tem cidades aí que tá muito fraco, mês de janeiro é um mês fraco, então essa foi a única forma que eles arrumaram aí para conseguir pagar as contas, juntar um dinheirinho, até mesmo se divertir enquanto está esperando uma corrida, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, falou, tchau!